E agora vamos ouvir um bocadinho de Fado! Vai ser espetacular! Associação Fado com Arte! Que gênio! Que gênio! Então, qual é a surpresa que está preparada? Acho que vai é, ser qualquer coisa relacionada a Fado, ou a Cidade Branca. Não é isso, velho? É, ora, isso é o que é: temos é, é. a Paula Barroso, a bandeira da terra que é o falador de ser farista, para identificar um bocadinho as faristas de raça daqui na, do, de Portugal inteiro, que também é todo do mundo. E antes de mais, queria também, posso divulgar este chairo. Este chairo é a peça única, não há outro. Igual, a pessoa que é antes, e modelos diferentes, tipo É o um destino que chora, Nascido na mesma hora. Em é que o um Badista nasceu, Vai ser o Badista, Legar a mão à saudade, Que andar-se naquela cidade. Não chorar tanto. Ai, ser padista. Ser um padista, faça. Tentar ameaça. É uma graça que de Deus nos deu. Ser padista. Acho é a que No, no momento em que está calado para ouvir o fado. E acho que o centro isso é um grande fadista também. Nós associamos o fado ao Lisboa, e a Lisboa, a Coimbra e Braga. Onde é entra nisto? Braga entra, que temos grandes fadistas em Braga. Braga é Portugal. Embora se viva mais intensamente o fado para o centro, neste momento podemos dizer que Braga também se vive intensamente. Estamos a passar por um momento muito complicado, onde as fadistas e todos os músicos estão parados, mas pensamos em retomar brevemente e assim desejámos mas temos grandes para isto aqui, que o Sul e o Centro e o Porto também precisavam de este ter e não os têm que são nossos, são bracarenses E agora um momento especial, a Paula Barroso a desafiar o nosso Zé Braga. Vamos a este momento? Meu amor, vê não cheques mais tarde que o nosso tempo Há gente que não entende do nosso tempo o momento Há gente que não entende do nosso tempo o momento Com todo o meu talento, que a malta bem se comporta Fora do tempo Eu vou dormir